É muito importante a escola, ela não é um item supérfluo e nós, sim, insistimos no retorno às aulas com cuidado, com protocolo, com distanciamento, mas não abrimos mão de que a educação seja uma prioridade para a nossa sociedade. Não é possível ver as pessoas demandando outras, a sociedade demandando tantas outras, outros retornos, de outros itens e tolerar que a educação não seja demandada, as pessoas deviam estar nas ruas, sim, demandando a volta às aulas, a volta das escolas, porque elas são muito importantes para o que a gente constrói na nossa sociedade para o futuro, muito mais importante do que qualquer outra atividade, nós precisamos da educação formando integralmente os nossos jovens e as nossas crianças, o que não significa fazer um retorno sem cuidado, e sem protocolo, todos os cuidados foram adotados com orientação de especialistas e com uh, protocolos que vão proteger ao máximo essas crianças e jovens. Mas não se esqueçam de que a Covid não é a única doença que acomete a nossa sociedade. Outras tantas doenças, com vista da saúde mental, da saúde física das crianças, também são uh, uh, preocupantes pela ausência desses estímulos, pela ausência dos cuidados que a escola deve proporcionar e por isso nós insistimos no retorno das aulas uh, e nós trabalhamos nesta lógica insisto com os prefeitos que trabalhem também respeito à autoridade que eles têm sobre os seus municípios mas não posso deixar de como governador do estado salientar que é muito importante olhar para a educação com este com esta visão nós estamos formando os cidadãos do futuro e na ausência de educação acontecendo, se está deformando também essas, esses cidadãos. E nós não queremos deformar o futuro, nós queremos a formação de um futuro melhor para todos os gaúchos e, portanto, conclamo os prefeitos que façam o esforço que tiverem que fazer para viabilizar o retorno às aulas de forma segura nos seus municípios, com a responsabilidade que nos é imposta pelos mandatos que nós ocupamos como governador do Estado, como prefeitos dos municípios, nós precisamos fazer todo o esforço para um retorno às aulas com segurança, com cuidado, mas que se retorne para formarmos esses cidadãos e aproveitarmos a janela de oportunidade que o desenvolvimento da sua capacidade cognitiva, do seu desenvolvimento uh, dos seus neurônios, da sua capacidade de assimilar... Os, a, a, os conteúdos, os conhecimentos, seja aproveitado agora, quando é a, oportuno, e não deixando para depois, quando já não conseguiremos mais a, recuperar esse tempo perdido, do que se tenha deixado de transferir de conhecimento aos nossos jovens e crianças gaúchos. Portanto, não, escolas fechadas não são vidas preservadas, porque a vida é muito mais do que apenas a questão do Covid. A escola é um espaço para justamente proporcionar uma vida melhor para as pessoas. Simplesmente não ter aula não vai preservar a vida de crianças e jovens gaúchos, de tantos outros males que acometem a nossa sociedade no presente e principalmente em relação aos seus próprios futuros. Portanto, mais uma vez eu insisto, é importante a educação, ela é fundamental, e nós insistimos em termos as nossas escolas reabertas, com protocolos e com cuidados, e respeitando a autoridade dos prefeitos, mas conclamando cada um a sua responsabilidade da trabalho. Dá trabalho ter que contratar equipes, da trabalho ter que comprar equipamentos, da trabalho ter que organizar os protocolos, mas é um trabalho necessário, e é da nossa responsabilidade cumprir com o nosso trabalho, com a nossa tarefa.